Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa reprogramação mental que vai gravar na sua mente a ideia de que você é uma pessoa que ganha dinheiro fácil, uma pessoa que atrai e recebe dinheiro em grandes quantidades. Eu preciso te lembrar de não mudar de tema a cada noite. Para anotar os resultados mais rapidamente, Escolha um único vídeo e assista ele antes de dormir por sete noites seguidas. Antes disso, você já vai notar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que, hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, dinheiro é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, nós vamos começar. Mas antes das afirmações, nós vamos acalmar a sua mente subconsciente para que ela receba melhor as frases. Para isso, basta fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. E no movimento que o seu corpo faz quando você respira. Depois de algumas respirações, as afirmações positivas vão começar. Vamos lá. Inspire lentamente. E solte o ar bem devagar. Inspire lentamente. E deixe o ar sair bem devagar. Repita esse processo mais algumas vezes. dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa. E está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo.